O é, Mai, quanto tempo que eu tenho para fazer a liberação do meu estoque? Então um pedido, é entregador B2W, qual que é o meu prazo, né? O cara, daqui cinco minutos ele já está batendo ali, como é que funciona? É, as pessoas ficaram... Isso foi o ponto que as pessoas ficaram com mais dúvida, né, Ale? Porque é, é diferente esse tipo de modalidade do que você ter combinado de levar no Correios ou um transportador passar para recolher. Para vocês entenderem é o seguinte, quando, a gente, quando o cliente faz, faz um pedido você vai ter que liberar o estoque. Você vai ter que dizer eu tenho esse item ou não. Essa liberação de estoque que vai me dar o ok para eu ir buscar um entregador. Então até você me dar essa liberação de estoque, eu não vou trazer o entregador para bater na sua porta. Porque eu nem sei se você tá ali efetivamente com aquele item. Então vamos lá. Pra... Quanto tempo você tem para fazer a liberação de estoque? O seu tempo. Tá? Eu não te dou um limite hoje. Mas, por favor, é importante que você faça isso rápido. Porque se você quer entregar no mesmo dia, poxa, ali dentro de uma hora para liberar esse estoque é um, um período ok. Muito mais que isso, se a gente for trabalhar com, aquele, com aquilo que a gente está falando, do horário que fecha só loja e tudo mais, ele começa a ser, a ser ruim, porque provavelmente você não vai conseguir entregar aquele pedido naquele dia. Então, tem que prestar muito... O que, que acontece para todo mundo ter na cabeça, o que, que acontece com esse tipo de pedido? Você precisa estar muito mais ligado em tudo que está entrando, né em todo pedido que está caindo para você, porque esse pedido efetivamente você tem que fazer no mesmo dia. Né? A gente muda aquele, aqueles dois dias de expedição, não é mais isso, é hora. Né? Então é isso que tem que tomar cuidado, tá, galera? Então, pessoal, atenção redobrada, né vocês têm que ficar atentos aí aos pedidos efetivamente. Quem tem volume, vocês vão tratar é, fatalmente no começo do dia como um dia normal. E aí vocês vão, na, na triagem, vocês vão saber o que, que é entrega hoje ou não. E um ponto que a gente já aplicou em várias empresas, até a Vanessa que estava aí da mania, foi um ponto que a gente teve que aplicar, que eles precisavam de mais agilidade em um, em um tratamento específico, era realmente criar uma pasta de passar na frente, é aquela pasta. Mas, Ale, eu tô próximo do horário da coleta da Direct. Posso segurar uma horinha e fazer esse pedido daqui uma hora? Pode. A Maia acabou de falar. Agora, eu tô, Ale, eu tô próximo das quatro horas da tarde. Posso segurar uma horinha e fazer esse pedido? Não. Então, aí esse é o ponto que a gente vai ter que balancear e se a entrega for sua, né, cara? Pô, eu vou sair todo dia para fazer entrega às quatro da tarde. Tá bom. Se o volume aumentar, veja a rota. A gente tá falando de 2KM, então é uma rota bem tranquila aí para fazer. Galera da quarentena aí faz de bike essa rota, aproveita, vai dar uma passeada, bota a máscara, bota a luvinha e bora faz fazer a entrega alco ali. Gel. Faz o um exercício, álcool em gel. Faz o exercício, é isso aí, tá? E pessoal, é, é até uma brincadeira, mas é um ponto de agradar o cliente na entrega da vizinhança você levar um álcool em gel pra pessoa que receber do outro lado, poder também sair higienizada, é legal. Tipo assim, ó, antes de você pegar aqui, tal aqui é o pacote tá tudo certo e tá guardadinho é para fazer